Fala player, beleza? Will aqui, você está no canal City Games E hoje eu trago para vocês o um anúncio feito no, no evento da DC Fandome, do novo jogo do Batman Que na realidade não é, jogo, não, não é o jogo do Batman, porque não tem o Batman, eu já vou explicar Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like aí se o vídeo for bacana é, Por que eu falo que é do Batman e não é do Batman? O jogo é o Gotham Knights, né, que se passa dentro do universo ali do morcegão do Batman e, e foi anunciado pela, pela, pela Warner hoje que esse jogo será lançado em 2021 Vocês estão vendo o um trailer aí de fundo E, e nesse evento, né, aliás, o evento foi anunciado o trailer do jogo e nesse jogo vocês vão conseguir jogar com a Mulher Gato, Robin é, Pelo menos esses que foram anunciados, tá, player? É, Mulher Gato, Robin, Capuz Vermelho e Asa Noturna Na gameplay que vocês estão vendo aí é uma gameplay da Mulher Gato e do Robin, tá? E lembrando que é, esse jogo ele chega para Playstation 4, Playstation 5, PC, Xbox One e Xbox Series X, tá? Esse jogo ele vai seguir praticamente o modelo, né? A, a gameplay, histórias do, da série Arkham do Batman. Mas também é, eles introduziram uma nova forma de jogar que é em COP, né? Em cooperativa, aí você vai poder jogar com seus amigos aí o modo campanha também. O que se sabe sobre o jogo? Em Gotham Knights, Bruce Wayne supostamente morreu, então não existe Bruce Wayne, não existe Batman. Mas ele deixa uma mensagem, né, aos seus parceiros aí de justiça, seus parceiros heróis, que continuem, né, com a cena aí de tentar ajudar Gotham das mãos do do, do crime. Ah, esse, esse, eles não entram mais em detalhes sobre isso. No final do trailer. É, tem uma revelação que mostra que os antagonistas, pelo menos um dos antagonistas, além do Mr. Freeze, é também o, A Corte das Corujas, que foi criado ali pelo Scott Snyder é, e o Greg Capullo em 2011, tá? pelas informações que eu peguei aqui. E, e é uma conspiração formada por várias gerações de famílias ricas de Gotham City. Agora falando mais do que eu consegui analisar sobre o game, não tem como comparar com o último game do Batman. Né? A, gente, é, a gente sabe que o, o jogo do Batman, o último, que é o Arkham Knight, é um jogo sensacional para mim. É um dos melhores games de super-herói ao lado ali, do Spider-Man do Playstation 4 e tem muitas referências, né? Até a impressão que eu tenho, é impressão que eu tenho, tá, galera? Mas eu vou buscar saber mais. É que o motor gráfico é praticamente o mesmo do Arcanight e se você consegue perceber pela, pelo design dos personagens, pelas texturas, até pelo fato de ser a Gotham, é, Mundo Aberto, acho que eles trouxeram bastante coisa do Knight está muito parecido. Você vê também o, o veículo, enfim, está muito parecido. Eu acredito que, obviamente, por ser nova geração, é, pelo menos o PlayStation 5 e no Series X, talvez ele tenha, ele venha com ray tracing, ele venha com com frame rate maior, né, com FPS maior e com gráficos melhorados ali a 4K é, 60. Espero. É, falando da gameplay e jogabilidade. É, a, a gameplay, enfim, é, é muito parecido com o Batman, né, enfim, eu falo que é um jogo do Batman, mas não é do, ba mas não é do Batman, porque o Batman não tá ali, mas arpão, os get, Gets, Gets, é, a mecânica de combate, que é uma das melhores que, na minha opinião, quando você combate vários inimigos, né, a questão de esquiva, de contra-ataque, que a Warner trouxe isso e replicou até para outros games também deles, e, enfim, o que a gente pode esperar é que um jogo vai ser um jogo divertido, com uma história bacana, um jogo bem feito, é, eu não vi muitas novidades, pelo menos na gameplay, no trailer que eu vi. É, eu vi que teve uma parte ali que a Batgirl, lá andou no, no, na lateral de uma van e acabou aplicando um, um chutaço na cara do malandro, do bandido ali, isso achei bacana. Então, eu acredito que eles devem introduzir novas mecânicas de combate no jogo. E se, né, e se você não quiser esperar até lá, e se você já tem um jogo do, do, do Arkham Knight, o último jogo do Batman, na DLC do jogo, você consegue jogar uma história com a Batgirl, com o Capuz Vermelho, com o Robin, e com a Asa Noturna. E as histórias são muito boas, por sinal. Vale muito a pena. Quando eu comprei, eu paguei, tipo, um real em cada, em cada história ali. Tava uma promoção e eu comprei, joguei e recomendo. Uh, player, do resto é isso. Assim, o jogo, eles não deram muita informação, mas já passaram a Gameplay, que eu acho que é o mais importante. Já, já dá pra gente ter um gostinho de como que vai ficar. E é um jogo que, de fato, eu quero porque todos os jogos da, da série Arkham foram sensacionais, né? Todos foram muito bons e a Rockstar e a, e a Warner, geralmente, quando elas pegam esses jogos de super-herói, realmente elas se superam, tá bom? Então eu fico por aqui, agradeço mais uma vez pela sua companhia, coloque nos comentários o que vocês estão esperando. E se você é novo por aqui novamente, né? Se inscreva aí, ajude o canal, dê o like e compartilhe o vídeo, beleza? Vou ficando por aqui, valeu, e fui! Velfri, status. Ready with the disruptor. Drawing so much power, build disruptors in place. It's charging. Get away from my storm engine! Is that what you're calling it? You don't want to be on the roof when this disruptor goes off, trust me! Irrelevant! I already have what I need! The storm has risen over, Gartha. Nothing can stop it! We'll see about that. YOU CANNOT RUN me. An important element of Gotham Knights is that as the player increases in power and ability, their foes keep pace. So confronting a villain like Mr. Freeze can be a very different proposition at level 5 or level 15. And not just in terms of stats, but in the kinds of attacks and defenses they bring to bear. That was just a short peek at Gotham Knights. We're going to have more to show you in the future.